como é que funciona a edição de uma wiki, tá? É, bem, esse aqui é basicamente um editor de uma página da wiki, tá? É, esse símbolo de igualdade, ele divide as palavras por níveis, tá? Então, por exemplo, nível 1, que seria o título da atividade, atividade sobre ferramentas para uso corporativo para trabalhos em redes wikis. Tudo que estiver embaixo desse cabeçalho de nível 1 vai ser o tópico principal. É, por exemplo, aqui eu, eu criei um recurso de separação uh, da página. tá? É, esse recurso, ele separa, é, divide né, os, a estrutura da wiki, por exemplo, referências... Uh, exemplos nacionais e internacionais eu posso ir fazendo essa divisão. Aqui nós teríamos a divisão do grupo então eu posso criar um cabeçalho de nível 2, por exemplo, para o grupo 1, um, para o grupo 2, para o grupo 3 e assim sucessivamente. Se eu quero criar o texto, eu posso escrever ele é, normalmente. Se eu quiser criar o texto na forma de tópicos com Uh, bolinhas, né? É, ele vai inserir um asterisco antes da palavra. Isso significa que na hora que eu salvar uh, para visualizar esse, essa página Wiki, ela vai estar aqui com as bolinhas da divisão dos tópicos, estão vendo? Percebam que aqui, né? A gente tem o cabeçalho de nível 1, que é o principal, o cabeçalho de nível 2. E as sessões, um, dois, um, um e um, dois. E assim a gente pode ir dividindo isso por grupos, tá? Para voltar para a edição, eu posso clicar tanto aqui em editar, quanto aqui em cima em editar, tá? Aqui a gente pode inserir comentários sobre o conteúdo. Aqui em histórico a gente consegue visualizar quem editou o conteúdo e quando esse conteúdo foi editado. E essa parte aqui é bem importante, pessoal, que é os arquivos, tá? Eu posso editar arquivos de uma wiki, tá? Aqui no caso eu inseri uma imagem minha, arrastei e soltei aqui no Moodle, tá? Essa imagem, vou fazer o, o envio novamente para vocês verem, você pode arrastar e soltar aqui os arquivos para adicionar, pega uma imagem, arrasta e solto, tá? É... E funciona para a imagem, tá? Para a imagem aparecer diretamente na Wiki. Salvo as mudanças. E aí, essa imagem, ela foi enviada aqui para a pasta de arquivos. Quando eu for editar a Wiki, vocês vão perceber. Por exemplo, se eu quiser inserir uma imagem aqui embaixo do grupo 1, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, os membros. E aí, aqui eu quero colocar a figura 1, tá? E aí, para eu colocar essa figura 1, primeiro eu preciso inserir ela aqui em arquivos. E aqui dentro da Wiki, eu clico aqui nessa aba inserir uma imagem. Todas as imagens que vocês fizerem o upload irão aparecer aqui nessa listagem. Se eu tivesse inserido mais de uma, a listagem das imagens estariam aqui. Aí eu seleciono ela. E percebam que ela criou um, um, um atalho da imagem que está inserida no próprio Moodle, tá? E aí, se eu salvar ou pré-visualizar, ele mostra como fica a edição da página com a figura inserida, tá? Então, é isso que eu queria fazer, tá? Exatamente uh, deu certo. E. Ah, caso eu queira né, é, inserir algum link de alguma informação externa da internet, eu posso clicar aqui em inserir link. Tá? E aí tudo que eu colocar aqui dentro, essa palavra aqui, link interno, eu posso copiar e colar o um link de algum recurso do Moodle para fazer a inserção desse link interno, ou seja, o link de recursos que tem dentro do próprio Moodle. Esse segundo ícone serve para inserção de links externos, tá? Então, aqui, http né, dois pontos url externo, posso copiar e colar, por exemplo, a, as páginas da internet na qual vocês tiraram as informações para fazer a atividade, tá? Uh, se eu tiver, por exemplo, se eu quiser enumerar o nome dos membros do grupo, por exemplo, eu posso clicar aqui, então aqui a Ana, por exemplo, aí aqui a, a Giovana, e aí eu salvo ou pré-visualizo para verificar como ficou a edição da página, tá? Então, aqui, Ana 1, aí se eu quisesse colocar Giovana 2, eu teria que inserir, na verdade, uh, dois hashtags, tá? Iniciais aqui. E aí, se tivesse uma terceira pessoa, Paulo por exemplo, na hora de pré-visualizar ou salvar a Wikidita dessa maneira, tá? É, percebam, pessoal, que... O modo de edição da, de uma wiki ele é um pouquinho diferente uh, das páginas da internet, tá? Se eu quiser, por exemplo, inserir negrito, né? Eu seleciono a palavra e clico em B e ele vai acrescentar entre aspas, né? É, e esse recurso, ele indica que a palavra ela deve aparecer em negrito, tá? Conforme aqui. Forme um exemplo, né? É, e o que mais que a gente, nós temos de opções de edição? Itálico, mesma coisa, se eu quiser selecionar, eu posso clicar e gerar o recurso de itálico, tá? E é basicamente isso, pessoal, assim que a gente faz para criação e edição de Wix, tá? É, testem cada recurso, cliquem, vejam o que cada recurso faz, aprendam a utilizar a ferramenta realmente mexendo, apertando, clicando, identificando o que cada recurso faz. Espero que vocês tenham gostado e é, não deixem de fazer a atividade, tá? É bem simples essa edição dessa wiki e tomem cuidado para não apagar o trabalho de, dos outros grupos, tá? Ok, pessoal? É isso, viu? Uh, até a próxima e dúvidas podem tirar via chat Moodle ou e-mail.